O que são Fundos Multimercados? Um fundo multimercado é uma categoria de fundo de investimento que mescla diversos tipos de ativos, como renda fixa, ações, câmbio, entre outros. Dentro do universo dos fundos de investimento, a categoria de multimercado se destaca das demais, especialmente pela liberdade que o gestor possui e pela variedade de instrumentos que pode utilizar. Depois de sair da poupança e buscar investimentos conservadores mais rentáveis, o investidor pode querer dar um passo à frente e buscar investimentos com um pouco mais de risco, com o objetivo de ganhar acima da taxa básica de juros. Eles são interessantes em todas as épocas, principalmente em tempos de juros baixos. Nessas horas, investimentos moderados, capazes de combinar ativos de renda fixa e variável, surgem como uma alternativa mais segura para tentar rentabilidades superiores à da renda fixa, os fundos de mercados podem aplicar em diferentes modalidades de investimento, além de usar derivativos para alavancagem, que é uma técnica que se assemelha ao endividamento com o objetivo de aumentar a rentabilidade, ou para proteção de carteira. Os fundos multimercados possuem diversas categorias diferentes. Eles podem ser focados em juros, em moedas, renda variável, arbitragem, entre outros. A grande vantagem desse tipo de produto é a agilidade e liberdade que o gestor tem para implementar tais estratégias. Aqui na Genial temos uma grande variedade de fundos multimercados, de gestores renomados voltados para diversos perfis de investidores. Conheça a nossa plataforma e abra já a sua conta. Tem um link aqui na descrição para isso. E se inscreva no canal para ter sempre conteúdo educativo como esse aqui. Um beijo e até a próxima.